O Brasil é, ou já foi, sei lá, considerado o país do futebol, né? E hoje em dia a gente lidera um ranking um pouco menos glorioso, que é o do país com o maior número de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. É praticamente impossível dormir bem quando você sofre de ansiedade, e nesse vídeo eu vou explicar por quê, e principalmente como a sofrologia vai te ajudar a vencer esse problema, Definitivamente. Então vamos lá? Olá, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Simone Simão, eu sou sofróloga e esse é o Calma Gente Calma. Nesse vídeo, então, como eu acabei de dizer, eu vou te explicar passo a passo como a sofrologia vai te ajudar a vencer a insônia provocada pela ansiedade e, obviamente, a melhorar bastante também os sintomas da ansiedade. Antes de começar aquele protocolo de praxe do YouTube, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e, principalmente, manda esse vídeo para outras pessoas que também podem é, ter esse problema de ansiedade, de insônia. Talvez esse vídeo vá poder ajudar. Infelizmente, é a gente quase sempre conhece alguém que sofre com esses problemas. E quanto mais pessoas assistirem os meus vídeos e se inscreverem no meu canal, mais o YouTube vai mostrar esse vídeo para outras pessoas e mais pessoas vão poder ser ajudadas pela sofrologia. Então, como eu disse ali no início do vídeo, de uma maneira geral, é praticamente impossível dormir bem quando você sofre de ansiedade. Por quê? Porque para dormir bem, a gente precisa apagar. A gente precisa, meio que se pudesse apertar um botão off na cabeça parar de pensar, parar de se preocupar. A gente tem que estar num estado de calma, de relaxamento físico e mental total para se deixar levar pelo sono. E quando a gente sofre de ansiedade, isso é praticamente impossível. Por que, que de noite ainda é pior? Porque de dia a gente meio que consegue se distrair, involuntariamente, desses medos e dessas ansiedades. Durante o dia a gente trabalha, a gente fala com pessoas, a gente encontra amigos, familiares, a gente tem uma vida né, ativa. E a gente acaba, então, conseguindo colocar a ansiedade ali num cantinho da cabeça. Ela não desaparece, ela só fica ali dormindo num cantinho da cabeça. Durante a noite, é impossível ter essa distração, porque idealmente, né, poder dormir, você tá num quarto fechado, você tá é, num quarto escuro, você não tem estímulos visuais auditivos. Então, o que acontece? Você não tem mais nenhuma distração. Tá? E aí o que acontece é que o corpo começa a se relaxar um pouquinho e a cabeça, todos aqueles pensamentos, aqueles medos, aquela ansiedade que você conseguiu meio que, mais ou menos, né? depende da pessoa, colocar num cantinho da sua cabeça durante o dia, durante a noite você não consegue mais, e aí volta tudo, a sua cabeça fica a mil e... Não, você não está num clima propício para poder dormir. É por isso que muitas pessoas, inclusive foi o meu caso durante muitos anos, é, não conseguem dormir sem ter uma televisão ligada no quarto. Porque essa televisão justamente ela te impede de ficar completamente só, né completamente cara a cara com seus próprios pensamentos. essa televisão é como se tivesse uma pessoa ali meio que te distraindo até o momento em que você vai é, adormecer completamente. O que, que a gente chama de Insônia. Pode acontecer com qualquer pessoa, a pessoa que dorme melhor no mundo, vai acontecer de vez em quando que ela vai passar uma noite meio ruim, porque ela está doente, porque ela está preocupada, porque enfim, porque os vizinhos estão fazendo barulho, enfim, qualquer, qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer pessoa que ela durma mal uma vez aqui, outra vez ali. Isso não pode se chamar de insônia. O que a gente chama de insônia é quando você dorme mal, você tem a impressão de não dormir durante pelo menos... Três vezes na semana e há mais de três semanas. Então, se pelo menos três vezes na semana ou mais, há mais de três semanas você está dormindo mal, a gente já pode considerar que você sofre de insônia, que você tem uma insônia instalada e crônica na sua vida. Os efeitos da insônia, as consequências da insônia, você já conhece, né? A gente fica irritado no dia seguinte, a gente tem menor paciência, a gente não consegue se concentrar. É... A gente tem uma perda de reflexos muito importante, eu já comentei isso num outro vídeo que eu vou deixar aqui nos cards. É, é impressionante, são dados que, que vieram do Instituto de, do, do Sono aqui na, aqui na França, e eles detectaram que assim, em termos de perda de, de perda de reflexos, esses reflexos que a gente tem, naturais que te impedem justamente de te acidentar, por exemplo, sei lá, você, você vai se aproximando de, do, do fogo, você recua automaticamente. Esses automatismos a gente não tem mais, a gente perde eles quando a gente passa muito, muito tempo sem dormir. E essa perda de reflexo, essa perda de automatismos, ela é comparada a a perda que a gente tem quando a gente consome álcool. Se você passar 24 horas sem dormir, você tem o equivalente, não é que você tenha álcool no seu sangue, mas você tem uma perda de reflexos que é equivalente ao de uma pessoa que tem 1 grama de álcool por litro de sangue. Então, assim, claramente, se você... Dorme mal, se você tem uma noite muito curta ou se você não dorme durante 24 horas, já tem muitas atividades aí que você não deveria fazer, como por exemplo, com dirigir um carro. Como que a sofrologia vai poder te ajudar a combater a insônia causada pela ansiedade? Se você viu meu vídeo de alguns meses atrás que eu descrevia como é uma sessão de sofrologia, ou se simplesmente você já praticou os exercícios que tem aqui no canal, você já percebeu que tem dois tipos de exercícios em sofrologia, os relaxamentos dinâmicos e as visualizações. E eu começo sempre com os relaxamentos dinâmicos. Os relaxamentos dinâmicos vão te ajudar a trabalhar a sua capacidade de se concentrar. Simone, para que serve se concentrar para ir dormir? Eu preciso me concentrar para ler um livro, para estudar, para trabalhar, não preciso de concentração para dormir. Precisa. Principalmente você que sofre de ansiedade, você precisa sim se concentrar para dormir. Porque é justamente essa concentração que vai te impedir ser completamente invadido por pensamentos. Porque é isso que acontece com você quando você bate a cabeça na travesseira para ir dormir. Tem um milhão de pensamentos negativos né, que tornam você ainda mais ansioso. E a capacidade de se concentrar vai fazer com que você domine totalmente os seus pensamentos. Você vai, você vai saber, você vai decidir que você vai se concentrar em outra coisa e esses pensamentos então vai ter como uma barreira na sua cabeça e esses pensamentos negativos não vão poder entrar. Então isso já é super... Se eu parasse aqui já estava bom, né mas não vou parar aqui, tem mais coisa ainda. Os exercícios de relaxamento dinâmico vão também te ajudar a trabalhar a noção, a respiração. A respiração controlada, né? você inspirar e expirar lentamente, você inspirar pelo nariz e expirar pela boca lentamente, isso acalma o sistema nervoso. A gente tem uma parte do cérebro que fica ativo em situação de estresse e a gente tem uma parte do cérebro que... Permite justamente de sair do estresse e de se acalmar, de acalmar o sistema nervoso, de acalmar a respiração, de acalmar as batidas do coração. É o que a gente chama do médico interno que a gente tem dentro do nosso corpo. A respiração vai então fisiologicamente te acalmar. Ela vai é, te permitir justamente ativar essa parte do cérebro que vai acalmar todo o seu corpo. Tem uma, um outro tipo de exercício que a gente faz em sofrologia, que são os exercícios de visualização. Os exercícios de visualização têm por objetivo provocar sensações agradáveis no corpo. Tá? Quando você faz uma visualização, você não está passivo como se você estivesse assistindo um filme. Tá? Você está dentro do filme, você é o ator principal desse filme. Então você vai realmente sentir sensações agradáveis se visualizando em diferentes situações. Eu gosto de descrever uh, os efeitos da visualização como se você criasse dentro de você uma biblioteca tá, de sensações positivas. O que é que essa, esse diacho dessa biblioteca de sensações positivas? A gente tem sensações que ficam gravadas dentro da gente. E a gente nem sabe, a gente nem faz isso voluntariamente, mas a gente reativa, é como se a gente tivesse um botão lá no corpo, e a gente reativa... Essas sensações positivas de vez em quando, ou negativas de vez em quando. Eu vou te dar um exemplo. Negativo porque geralmente a gente faz isso com mais frequência com as, com as sensações negativas. É, se você lembrar, por exemplo, de, um, de uma lembrança de alguma coisa muito desagradável que aconteceu algum tempo atrás. Sei lá, vamos imaginar que um dia você estava andando na rua e a sua bolsa foi roubada. Se você lembrar disso, provavelmente você vai... De novo, sentir as sensações, não com tanta intensidade, principalmente se foi o que aconteceu muitos anos atrás. Mas quanto mais essa lembrança te marcou, mais você vai lembrar com a intensidade. Mas você provavelmente vai sentir de novo as sensações de medo que você sentiu naquele dia. Você vai ficar com o coração batendo super rápido, você vai ficar com a respiração um pouco mais alta, um pouco mais... né Você vai sentir aquele estresse subindo de novo. É, como você sentiu no dia em que isso aconteceu. Então isso quer dizer que esse, esse acontecimento ficou gravado dentro de você e que você reativa sem querer, quando você pensa nele, você sem querer reativa de novo essas sensações negativas no seu corpo. Você pode fazer exatamente a mesma coisa com as sensações positivas. Com a sofrologia a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai, você vai viver essas sensações positivas no seu corpo e você vai criar uma biblioteca, você vai criar a sensação de calma, você vai criar a sensação de segurança dentro de você. E aí, aos pouquinhos, você vai conseguir substituir as sensações de medo, de ansiedade, de estresse, pelas sensações de calma, de tranquilidade, de segurança, que você vai ter arquivado dentro de você. É óbvio, tá? que a sofrologia não é mágica. Não fique esperando que em uma vez, uma vez, você vai fazer um exercício e vai resolver todos os seus problemas. Isso é um percurso. Outro ponto muito importante também é que a sofrologia, de maneira nenhuma, vai substituir o seu tratamento médico. Eu explico. Se você atualmente tem um tratamento médico para ansiedade e para insônia, a sofrologia vai ser um complemento. A sofrologia vai te dar outras ferramentas, tá? você já tem o seu remédio, que ajuda a controlar o seu estado, você vai continuar tomando esse remédio. E além disso, você vai ter um outro algo a mais, que vai ser a sofrologia, que vai te ajudar também a te acalmar. O que eu já vi com a experiência que eu tenho de sofróloga é que as pessoas começam a praticar sofrologia, elas gostam, elas sentem um efeito positivo, tá? Não é radical, não é pô, do, do, do, dia, do dia pra nós começar a dormir 12 horas seguidas, não é isso. É algo gradativo. E elas vão conversar com o médico e acaba que... É, mas é uma decisão do médico, tá? Não sou eu que estou dizendo que isso vai acontecer com você. Elas acabam, de, com um acordo com o médico, é, algumas delas podem diminuir... O tratamento, ou até mesmo no médio ou longo prazo, parar o tratamento. Mas isso é uma decisão que você vai tomar com o seu médico, tá? De maneira nenhuma parta do princípio que a ah, vou fazer sofrologia, vou parar de tomar o remédio. Pode ser que sim. Pode ser que não. Eu espero que tenha ficado claro para você. Comenta aí embaixo se você já testou a sofrologia, se você já testou outros métodos também que te ajudaram a te acalmar. Fique ligado porque daqui a algumas semanas eu vou lançar o meu acompanhamento de 10 sessões dedicadas a pessoas como você que sofrem de insônia. É, causada pela ansiedade. Então, fique ligada porque tá quase chegando e, obviamente, que eu vou avisar aqui em todas as minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!